Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, feijão aqui na área. Hoje eu vim trazer a Betfair, que eu conheci, já conheci há, há bastante tempo, né, já tinha ouvido falar da Betfair, mas resolvi operar com ela agora há pouco tempo. É, eu uso a Betfair, uso a Betano, que eu gosto bastante da Betano, e a Bet365, que é uma das que eu mais uso. Então, primeiros dias eu testei a Betfair, então me cadastrei... É, tranquilo, sem nenhuma burocracia, coloquei meus dados, mandei a foto do, do meu documento, super tranquilo, aí operei, fiz um lucro, saquei, esse dinheiro já caiu na minha conta, então, é super tranquilo de operar. Se você já sabe como que faz esses caminhos, né cara o vídeo aqui eu não vou te mostrar esse passo a passo, porque não é para isso, mas se você já é do mundo de apostas, é, fica tranquilo que a Betfair funciona super bem com isso, inclusive tem mais opções que a Betano, de banco, e mais opções que a Bet365, achei, isso achei bem legal. Dito isso, é, vamos para o mercado que eu quero falar para vocês, que é o mercado de você programar sua aposta, isso eu não vi em lugar nenhum, em nenhuma outra casa, não sei se tem, mas isso aqui na Betano é sensacional, eu vou te mostrar o caminho, como é que você faz isso. Primeiro você precisa entender que a Betano tem dois, dois mercados, digamos assim, né? O primeiro é o mercado de esportes, que é aquele que a gente já está acostumado, você faz lá a sua entrada, digamos assim, contra a casa, né? a favor ou contra a casa, enfim, aquilo que a gente já sabe, né, você pega um jogo lá, vou dar um exemplo agora, Palmeiras e Flamengo, que é o jogo que eu vou usar como exemplo aqui, Palmeiras e Flamengo, vou imaginar que você tenha certeza que você que vai sair um gol, só que você queria pegar uma odds de pelo menos, cara, 1.30 para valer a pena, se a gente for aqui no Palmeiras e Flamengo, hoje, tô, aqui eu vou mostrar a diferença para vocês, tá, futebol real, Palmeiras e Flamengo aqui. Então vamos lá, gols. Ó, tá pagando mod de 1.06, que é uma mod muito baixa. Aí você quer entrar nesse mercado só quando tiver 1.30. E aí o que a gente faz... faria normalmente? A gente teria que acompanhar o jogo, esperar esse mercado chegar a 1.30 para aí sim fazer a nossa entrada. E olha que da hora isso que a, que a Betfair tem. A diferença é que ela não é aqui na aba de esportes, é na aba de exchange. Então a gente vem aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai procurar o jogo do Palmeiras e Flamengo. Palmeiras. A gente vem aqui, Palmeiras e Flamengo. A gente vai pegar o mercado de gols também aqui. Você vai ver que está a mesma, a mesma cotação. Mais de zero gols. Beleza, está até um pouquinho maior. Está 1,08. Um e aqui, aqui, aqui eu já deixei feito, mas aqui ele vai vir é, 1,06. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó. Beleza. Tá vendo 1.06, a cotação normal. Eu posso sugerir, digamos assim, uma odd. Então, eu posso vir aqui a 1.50 e colocar 10 reais. Então, o que, que acontece? Quando o jogo... Se o jogo... E isso é legal, porque tem algumas proteções, isso ajuda a gente. Só que tem um pequeno ônus também que eu vou falar para vocês. Então, vamos imaginar que o jogo vire 0 a 0. E aí, só no segundo tempo, essa odd vai bater 1,50. Quando ela bater 1,50 automaticamente a casa vai fazer a aposta para você, por você. Então, você não precisa ficar acompanhando o jogo, você pode fazer outras coisas, se você estiver trabalhando, enfim. Você consegue deixar programada já a sua entrada. Isso é sensacional. E, ah, vamos imaginar que pô, com dois minutos de jogo, saiu um gol. A nossa aposta, ela é devolvida. Porque já aconteceu aquilo que a gente tinha falado que ia acontecer, só que aconteceu com um muito, muito abaixo. Então, a nossa aposta, ela é devolvida. Só que o que acontece se... Se não sair o gol, é red, não tem o que fazer, se for 0 a 0 o jogo inteiro, é red. E aí, vamos imaginar que virou o segundo tempo, né? Aí a casa vai fazer a aposta para gente. Vai aparecer o cash out normal, você vai poder dar o cash out Só que se a, se a sua aposta for vencedora, a Betfair vai cobrar de você uma comissão de 6,5%. Tá? Eu, eu não sei entender ainda exatamente por que isso. É, se você, não sei se é 6,5% quando você estiver vendo esse vídeo ainda, então é legal você, você se informar sobre isso, mas ele cobra 6,5% da sua aposta vencedora, se ela for vencedora. Então, nesse caso aqui, ela vai cobrar 6,5% de R$15,00. Então, ela vai cobrar 6.000% de R$15,00, que é sua aposta, nesse exemplo aqui, a gente está postando 10, se bater, vai dar 15, ela vai cobrar 6,5% desse 15, e aí o, o que... Sobrar, né? De 6,5% é o que vai ficar na sua conta como, como aposta vencedora. Eu acho isso muito bom, mesmo com essa com essa comissão que a gente tem que pagar para casa, eu acho muito bom, porque eu já perdi várias oportunidades por não estar tá acompanhando um jogo, às vezes estar tá trabalhando, ou às vezes não querer acompanhar mesmo o jogo, e se você, essa de você programar a sua aposta, é sensacional. Então, eu achei isso muito legal, isso funciona. É, eu acabei de tomar uma devolução hoje de um, no jogo do Atlético Mineiro e Goiás que eu apostei que ia sair pelo menos um gol só que eu queria mais ou menos esse exemplo aqui queria uma odd um pouco mais alta, que a estava muito baixa e por mais que tenha demorado para sair o gol, a odd não estava naquilo ainda que eu queria, então como o gol do Goiás saiu antes daquilo que eu tinha falado eles me devolveram a aposta integralmente então, cara, funciona bem legal achei muito bacana isso, estou explorando outros mercados aqui da Betfair, tem coisas bem bacanas mas nesse primeiro momento eu quero falar isso. Esse vídeo é legal porque você consegue aprender a programar a sua aposta. Lembrando que se, você só, se a sua aposta for vencedora, você vai ter uma comissão aí para pagar para casa de 6.000%, que é automático. A aposta é vencedora, o que cai para você já desconta esses 6.000%. Isso vale para todos esses mercados, tá? Espero que você tenha gostado, se fez sentido para você. Já sabe daquela moral, curte, compartilha, comenta. Valeu!